Vamos pensar um pouco uh, uh, em função do que foi dito. Quais riscos, afinal de contas, quais perigos uh, afetam o serviço público? Uh, em primeiro lugar, a questão do apadrinhamento é um problema muito sério, porque ele estabelece uma relação de lealdade com um político determinado, com alguém que te indicou e não com o interesse público, que é a função do servidor público, né? de realizar o bem comum. E isto rebaixa o servidor, coloca o servidor em uma posição inferior, descaracteriza a essência do servidor público. Esse é um perigo que ronda, sem dúvida nenhuma, historicamente, eh, as várias esferas da administração pública. Tanto municipal, estadual, federal, é um drama que nós temos e que nós carregamos. Um o um segundo risco é o problema do desempenho deficiente. Quando há desempenho deficiente por parte de servidores públicos, nas suas funções, isso pode provocar hostilidade por parte da população, porque, porque a população sente que ela merece, que ela tem direito àquilo. E se o serviço é deficiente, ela vai culpar o servidor de ter cometido isso. Ele fica muito exposto, né? ele fica numa situação sem dúvida frágil. Um terceiro risco que se corre é o formalismo burocrático. Muita gente se esconde atrás do formalismo burocrático, quer dizer, ah, ah, ah, os acomodados principalmente ficam protegidos, ah, não pode porque tal coisa está assim e tal. Muitas vezes é verdade, sem dúvida nenhuma, não se trata de dar um jeitinho. Mas é quando de repente, excessivamente, o formalismo burocrático esteriliza iniciativas, impede que as pessoas mudem alguma coisa, tornem mais eficiente um determinado serviço. É problemático. É sempre para ser pensado esse risco. Há um quarto risco aqui, além do apadrinhamento, do desempenho deficiente, do formalismo burocrático, que é o que eu chamo de tentação voluntarista. Isto é, de repente, basta achar que vontade política vai realizar milagres e aí no final o que, que ocorre objetivos de caráter político partidários podem suplantar critérios técnicos e nós temos que ter consciência disso o critério técnico é fundamental para a realização competente do bem público do bem comum e um quinto perigo que eu poderia ser levantado outro mas vamos levantar um quinto e último que, que, que sem dúvida é dramático porque ele suga recursos públicos, tem a ver com a corrupção, é conluios em licitações. Os conluios em licitações, quer dizer, quando você tem determinados fornecedores, prestadores de serviços que se combinam para ganhar, na sequência, determinadas licitações, isso permite o quê? Que determinadas quadrilhas se locupletem, em vantagem a custa do horário, do horário público, que é o dinheiro de todos nós. É possível impedir com luz em licitações? Eu lhes falo de boca cheia. É possível. Eu fui durante oito anos o presidente da companhia de engenharia aqui no Estado, que cuidava do gerenciamento de obras públicas. Eu impedi com lúeus. É, Existem mecanismos? Existem. É só pensar corretamente e saber implantá-los.